Rapaziada, suave que é o senhor de tia, mano, trazendo mais um vídeo pro o canal. Ou seja tudo bem, vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, hoje eu venho aqui para trazer um vídeo para vocês de um novo DD Tank 10.9, mano. É o servidor 2, beleza, do Tank Walker. Mas antes, eu tô aqui no meu canal para poder falar umas coisas sobre o canal. Se você quer ver, é inscrito aqui nesse canal e acompanha só a sua comunidade, te peço para você vir acompanhar os vídeos aqui, galera, porque é muito importante vocês também deixar o like nos vídeos. Mesmo sendo de DD Tank Minecraft Free Fire. É, isso quer ver? Me motiva a trazer mais vídeo aqui pro canal. Porque, querendo ou não, mano, Comunidades comunidade tem muito voto, mano. Dá uma olhada aí pra vocês verem, ó. Quer ver 50, 277 votos, 300? Você vai olhar os vídeos aqui, mano, eu nem sei viu Daí é. <risos> eu fico meio assim, né? Mas beleza, a comunidade tá bombando e o canal. É, o canal tá bombando. Tá? Do esquisito. comunidade uns os vídeos, querendo ou não, 80, 30, 40 viu mas agora eu tô voltando com o DD Tank. É 2K. Não te viu, querendo ou não? Acompanhe os vídeos aí, fechou? E eu tô fazendo live aí, ó. DD Tank. A cada 2, 3 dias eu tô fazendo live pra vocês. Hoje eu vou postar esse vídeo. E amanhã tem live, fechou? Então vamos lá pra mostrar o DD Tank. Então o DD Tank, né, galera? O que quer ver pelo Internet Explorer? Se inscreve aí, deixa o like e ativa o sininho, fechou? Porque eu acabei esquecendo de falar isso aí. Também se tiver condição de estar no membro. Você vem aqui, ó. A registro Você vai colocar qual é o seu, é, seu nome, né, mano? O meu é... Vou deixar que ver Com Essa parte aqui foi direto pra onde que eu finalizo o cadastro E já tô entrando no que fechou? Acho que isso aqui é... é bem simples, né, mano? Não precisa mostrar Que é o um básico do básico faz você não sabe, qual o primeiro nome, sobrenome, tal, tal Endereço, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E não clica, clica aqui no seu robô Finalizo o cadastro Fechou? Tá bom Família, voltando aqui eu tenho aqui para vocês a versão, olha lá, ó. jogadores estão na versão 10.9, muito corrigido e com, com pontos por batalha, bom jogo. Então, basicamente tem essa versão aqui que é o 10.9, que é no servidor que está tendo eu tem até new aqui, que é o servidor antigo. Vamos aqui cadastrar nome do personagem, vou colocar aqui o senhor <risos> Exato mas deixa clicar aqui em jogar vou tá deixar no link aí na descrição fechou vai estar tá com o URL curtada, você está é o motivo então para quem não é inscrito aqui ó daí aqui ó, Tomal, Puff e Mac Nitro que é isso né baixar o aqui só para me ver de qualquer é. beleza exibida hoje deu mais e Volta aqui e já está o que já está o launch. Não, não. O é melhor, mano, para jogar. Eu vou entrar aqui, ó, por aqui, só quero mostrar o servidor para vocês. Quando com batalha, como que tá o servidor. E lembrando bem que eu tô gravando 1 41 da madrugada, então, se não tiver ninguém online, esse é o motivo. Deixa eu ver se tá gravando o áudio certinho, Tá? E eu tô planejando fazer muita live pra vocês ó, Vocês uma olhada aí, ó Tá bem legal, mano Ó como que tá Tá excelente Deixa eu ver vou só abrir aqui Beleza E já tem o abrir aqui pra testar o voucher, né Windows Outro o computador Assim, sai fora <risos> Eu acho que é melhor ficar por aqui mesmo Porque... Fala assim, você vê que com Tem internet aqui, Explorer Que pega do mesmo jeito, tá muito bom O negócio tá aparecendo no um Windows protege o seu PC Deixa o meu, é, meu PC protegido fica só os negócios aqui instalados Aqui eu já fiz a capa já Aí beleza Agora é só esperar entrar Deixa eu dar um F11 aqui Se tiver muito joinha aqui Posso trazer mais vídeo aqui nesse DDTANK, depende de vocês, vocês estão ligados como que funciona o proceder aqui de novo de Tank Deixou o like, bateu pelo menos uns 200 likes Pelo menos uns 150, Eu não vou colocar essa meta tão alta não, porque a gente não está colocando tanta views nos vídeos Mas 150 likes, porque esse vídeo é... Mostrando novos servidores, é os vídeos que dá mais acesso Coloca nessa meta de 150 likes, se bater uns 30 comentários, se bater 30 comentários, atrapalha não se Bater agora aqui pertinho aqui eu volto que vier a falar beleza se bater 30% eu já trago que evolução aqui nesse servidor fechou também eu já falo com o Walker pra poder ver uma forma de um, pelo menos uma que, que disponibilizar fechou? Porque eu tô 1 um e 30 da não, não, quase duas horas da manhã e não vai ter muita gente não galera normal mas pede depois de divulgação aí tem gente Oh, e aqui ó, oh, você entra no grupo do whatsapp, você fala com... acho que é com os ADM, ou com mesmo a um Não, o canal o que que aconteceu aqui? peraí que eu vou ter de relogar para jeito que eu tô Tem de relogar aqui, deu certo aqui, eu reloguei como eu tava dizendo, você entra aqui no grupo do whatsapp, mano vai falar com os ADM, isso vai te dar um código, você vai vir aqui com o código pra... resgatar, né, pra falar a verdade, o codiguinho. e às vai ter itens... aqui né, mano que é disponibiliza aí, né eu tava vendo um vídeo aqui, o canal dele de DDT, o que acontece? Tá, tem um negócio aqui que agora é, que é like, se não me engano, tá ganhando like, assim se vai ter mérito, uma coisa assim, se não me engano. E, como então vai ser legal, né? Uma nova versão, pra que vocês gostem, quem for jogar, digita aí, aí nos comentários, só para mim saber, ter uma noção de como a pessoa quer jogar. Vou tá deixando o mic fixato nos comentários O mic direto o direto em qual E o mic... É, carro Que é o curtada Tá deixando na descrição Porque... Vocês estão ligados ao proceder? E é isso, né mano? Ou... ou deixa só o mic QBI... O RL curtada, né? E querendo ou não... Preciso escrever para a minha internet, né? <risos> e é isso, né galera? Tenho que ser sincero aqui com vocês Pra vocês entenderem o meu lado E... É isso, né mano? Não esconder nada E... vamos aqui no salão da Arena... Você clicar aqui ó, é quando você pode revogar, você vem aqui em evento de mim. Você tudo que você vê que tá tendo aqui ó. É. Vem aqui: evento de lançamento, evento jornal, de atividades. Tudo mais Não tá certo. Troca e tal. Tem esse evento aqui ó, de código aqui. Quando eu pegar um nível melhorzinho, aí dá pra poder. Como é que eu falo, ver o Hall da Fama. Aí dá pra ver lá se a galera tá tão forte assim. Vai dar pra alcançar ou não a galera que tá no Hall da Fama? Tudo bem, deixa eu ver aqui. Veio XP? Não, não veio XP não. Mas, tudo bem, pelo menos que eu aqui ainda tem aquele. Tem? Não. Não tá certo, beleza, né? Deixa eu ver aqui no. É fato de eu ver, mas deixa eu verificar aqui. Roupinha que veio, Terninho aqui, deixa eu colocar esse terninho aqui. E é isso, né? Vou colocar essa armadura. esse armadura e dando que ver. Não, pera, armadura 21, dando 21. O super dano. Não, é tudo maduro, esse aqui é e Dante, esse aqui é super maduro Fechou, tá bom Não dá pra ver o roda a fuma no momento Foi isso né galera Fez, Faz a mesma coisa que eu fiz aqui agora né, vocês entram no servidor Todos os eventos é E eu vou aqui no, é, no Salão da Arena pra tirar um PVP pra ver quanto ponto que dá pra batalha, fechou? Não esquece de deixar o seu like se você tiver curtindo esse Tank eu quero trazer mais vídeo aí pra vocês mas vai depender totalmente de vocês aí do canal que possa vídeo de detective fechou vamos que vamos Recolher esse aqui tudo aqui ó beleza quem tiver conta aqui dá um salve aqui ó o nick é senhor tetê fechou dá esse nick aí o mesmo nick do canal agora é esperar para ver se encontrar alguém. PVP né vamos encontrar alguém aqui ah, nem precisou cortar. É boot, mano, mas tudo bem. Por enquanto eu quero ver quantos cupom que der pro batalha. Eu não tô afim de ganhar ou querer mostrar habilidade, não. Na moral, o que, que é isso? Esse Esboche... boot? Você tá doido hein? boot já veio assim com o tatu. Dá 20k por. Acho que é variado, né? Agora é minha vez de mandar tatu. Eu quero ganhar essa daqui. Vou ganhar 20k por, é, por derrota, né? Quero ver por vitória. Bora meu filho! Bora eu vejo quantos que eu ganhei por ter matado esse boot aqui. Daí eu vou ter a noção tipo, de quantos que é por vitória, quantos que é por derrota de cupom. Tipo, 40k de cupom por vitória e 20k por derrota. Entendeu? E é isso mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Fechou galera? E não se esquece também, mano, de tornar um membro aí, que é muito importante pra poder ajudar na qualidade do canal. E também comprar um PCzinho aqui. Que eu tô juntando um dia do YouTube para poder comprar um PC para gravar novos jogos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando bem, galera, quem quiser entrar no servidor, o link tá na descrição. E, falou!